Você está ouvindo o audiolivro Tráfico Doloroso Resgate Uma obra de Euripides Kill, pelo Espírito Dulce Capítulo 8 É Dubo Invisível Ao despertar naquela manhã, Cadenor lembrou-se do sonho. Ou não teria sido um sonho. Os detalhes mínimos estavam em sua memória. Não, aquilo tudo não tinha sido um sonho. Tinha acontecido realmente. O que mais o impressionara naquele sonho ou realidade era o fato de que pessoas tinham entrado em sua cela, levaram-no à enfermaria. Lá, graças a ele, um preso moribundo com uma ferida feia na barriga foi arrancado da morte, tudo sem abrir portas, sem cerrar grades e de forma invisível. Não quis falar com ninguém sobre tais fatos. Quem iria acreditar? Certamente seria internado como louco. Pensava de modo intrigante em Augusto como aquele homem, ou melhor, aquele espírito, era poderoso. Precisava saber muitas coisas para entender todos aqueles estranhos acontecimentos. Seu pensamento era um só. Se puder, vou sair outra vez assim. Muitos dias se passaram sem que Clidenor esquecesse a estranha viagem e muito menos perdesse o interesse em compreender seus misteriosos mecanismos. Mas quem iria elucidá-lo? Tinha receio de comentar com quem quer que fosse. Até mesmo com um tião do céu, pois ele desconfiaria dos seus planos de realizar as milagrosas fugas. Por várias noites esperava que aqueles acontecimentos se repetissem, mas... nada. Tinha pesadelos todas as noites, nos quais era atacado por dois homens vestidos inteiramente de preto. Tais agressores buscavam arrancar do peito dele justamente aquela substância que ele doara para Décio. O desejo de liberdade intrínseco em todo aquele que a perdeu... Nele estava exacerbado pela lembrança dos mágicos momentos passados fora das grades quando todos os demais presidiários estavam nelas encerrados. Urgia que tal se repetisse. Aflito por não obter respostas, por mais que tentasse, através de indormidas noites que a repetição do fenômeno, resolveu comentar com a única pessoa que talvez pudesse esclarecê-lo, Tião do Céu. Seria prudente, demonstraria interesse em coisas ocultas, místicas, falaria de outros temas e, no meio deles, incluiria perguntas relativas às suas escaldantes dúvidas. Omitiria os pesadelos e a sinistra dupla de personagens que tentavam arrancar de dentro dele aquele remédio. Sim, não havia outro jeito. Não aguentava mais esperar para saber o como e o porquê. E assim, na primeira oportunidade que viu o Tião do Céu, dirigiu-se humilde a ele, solicitando o favor de ensinar um pouco mais das coisas do céu, pois precisava de paz. Tião prontificou-se a analisar juntamente com ele as possíveis dúvidas. Credenor fez perguntas sobre a vida de Jesus, dos apóstolos e dos santos, demonstrando um interesse particular nas particularidades da outra vida. Com paciência, todas as questões foram esclarecidas, e foi no meio delas que Clídenor quis saber. Por favor, uh, diga-me alguma coisa sobre curas e como os espíritos podem ajudar aos feridos em estado grave e quase mortos. Todos os seres encarnados têm, na verdade, três corpos distintos, embora interpenetrados. O espírito, que é a essência divina com a qual fomos criados. O perispírito, envolvendo o espírito e possibilitando a ele transitar no mundo espiritual e simultaneamente ligar-se ao corpo material quando encarnado. O corpo físico, que é um instrumento para as atividades terrenas a cada reencarnação. Após ligeira pausa, prosseguiu. Quando o corpo físico apresenta um desarranjo, uma doença, ou injúria por ferimento ou cirurgia, na maioria dos casos tal se deve a resgates de dívidas contraídas em ações anteriores, geralmente em vidas passadas. Naturalmente, tais problemas podem também surgir em decorrência de atual falta de cuidado, nada tendo a ver com o passado e sim com o presente, onde a invigilância culminou com a dificuldade. Em ambos os casos, porém... Podemos claramente identificar que a origem do problema está no espírito, com reflexos no perispírito, que é seu fiel mensageiro, exteriorizando-se, por fim, no corpo mais grosseiro, o material. Credenor ouvia, atento, buscando brecha para fazer crucial pergunta. Tião continuou... Qualquer que seja o caso em que a pessoa esteja doente, a doutrina espírita vem demonstrando quanto pode ajudar através de passes. Com efeito, o médium passista doa seus próprios fluidos magnéticos, os quais, em simbiose com os fluidos da espiritualidade protetora, alcançam o perispírito do doente, promovendo restabelecimento ou alívio. Contudo, o Espiritismo recomenda que o doente busque auxílio na medicina, pois ela está instalada na Terra graças à bondade do Pai e sua destinação é o alívio dos problemas físicos. John interrompeu o esclarecimento, olhou bem para Clidenor, como que buscando identificar o porquê daquele interesse. Na verdade, já sabia qual era. Logo, continuou. Há muitos casos em que a pessoa acha-se enferma espiritualmente, isto é, seus pensamentos, sua conduta e suas reações demonstram que seu espírito está afastado do bem. Nesses casos, por vezes o corpo também reflete esse panorama íntimo, com sintomas patológicos. Aí o melhor tratamento é a evangelioterapia ou o tratamento através de profunda reforma íntima, que aproxima o quanto possível os ensinamentos de Jesus ao cotidiano. E, repetindo, sempre que houver doença, será prudente socorrer-se o doente da medicina. Com simplicidade, Tião completou. Não sei se minha resposta satisfaz, de qualquer forma, porém, sugiro muito estudo, pois o Espiritismo, embora simples nos seus enunciados, quanto mais estudado, mais revelações oferta. Sintião, compreendi suas explicações. E, cauteloso, disfarçando a intensa curiosidade que o avassalava, disse... Quanto aos feridos graves, já aconteceu socorro através de um médium fora do corpo, agindo junto com outros espíritos? Clilinor desconhecia que Décio tinha contado para Tião do Céu, logo no dia seguinte, o sublime atendimento que recebera. Décio não soubera dar maiores explicações do acontecido na madrugada em que recebeu uma equipe celestial de anjos. Assegurou a Tião que, sentindo que estava no último instante de vida, orou a Jesus que mandou anjos para a cura, que ao próprio médico do presídio espantara. Quando ouviu a narração de Décio, não restaram dúvidas a Tião que, naquela enfermaria, tinha ocorrido um maravilhoso fenômeno no qual equipes socorristas, formadas por espíritos protetores, atendem às preces quando há méritos para o deferimento. Embora fraca, a descrição feita por Décio foi, contudo, suficiente para Tião deduzir que a equipe não era formada só por espíritos desencarnados, mas também por um espírito encarnado. Tirou tal conclusão do acontecido em face de ser estudioso do espiritismo e, por coincidência, estar naqueles dias preparando uma palestra doutrinária sobre ectoplasma. O efeito... Décio contou. O homem da luz que chefiava o grupo tinha dois auxiliares, também com luz, embora menor. Havia um quarto auxiliar, preso por uma espécie de fio, fracamente iluminado, que saía dele e ia embora. O anjo-chefe aparava com as mãos, sob as narinas desse que tinha o fio, alguma coisa parecida com algodão doce, daquele que é vendido nos carrinhos às crianças. Quando suas mãos se enchiam desse algodão, ele passava delicadamente sobre a minha ferida infectada. O mau cheiro acabou e, e as dores também. Notando que Tião o ouvia com interesse, demonstrando conhecer tais fenômenos, um resolveu confiar no carcereiro, informando que o espírito encarnado que o socorrera era de um presidiário, dali mesmo, Clidenor. Concluindo... Décio repetiu as últimas palavras de Augusto, relativas ao perdão. A ninguém mais contou o milagre. Pediu segredo. Tião julgou que era melhor, realmente, ninguém mais tomar conhecimento do ocorrido. Clilenor era a figura respeitada naquele estabelecimento penal, respeitada a ponto de complicar a vida de quem o aborrecesse. E tudo aquilo que desse-lhe contar poderia, de alguma forma, desestabilizar as atividades do traficante, pois seus clientes talvez se apavorassem e deixassem de procurá-lo, indo a outras fontes, se possível. O próprio médico oficial do presídio, que apenas de forma superficial atendia ao enfermo, não conseguia atinar como aquele ferimento tinha cicatrizado. Raciocinou. Tudo não passava de fingimento do preso para tentar fugir. A narrativa de Décio, que já estava quase esquecida por Tião, avivou-lhe a memória. Recordou-se do inusitado acontecimento, pois mesmo sendo espírita há muitos anos, não era rotina que encarnados assim atendidos tivessem noção plena, tal como Décio. Quando Décio começou a estranha narrativa, isso há já quase três meses, deduzira que algum médium, sabe Deus de onde, viera ali no interior do presídio, em viagem astral consciente, devidamente amparado pelos protetores espirituais socorristas. E esse desconhecido médium certamente havia feito doação de ectoplasma, essa bênção que só os encarnados possuem. Ouvia com paciência o que Décio lhe contava. Não procurou identificar tal doador, até porque poderia ser até mesmo da outra metade do mundo. O nome de Clidenor, que só no fim foi identificado, deixou Tião preocupado. Considerou que o melhor era também silenciar, mantendo-se em orações em benefício dele, pois tal mediunidade, se mal conduzida... Resultem não poucas dificuldades para o médium. Ao ouvir a pergunta específica de Clenor, passou por sua mente, com um raio, o pensamento de que tal fato vinha ao seu encontro para que o doador fosse esclarecido. Considerou sua obrigação fazê-lo. Pensou... Será apenas coincidência esse rapaz me fazer essa pergunta se desse nem eu falamos nada para ninguém? Não. Isso não é coincidência. É um sinal dos amigos espirituais deste presídio. Numa postura de grande respeito às coisas de Deus, e ainda pelo fato de, embora imaginariamente estar participando daquele caridoso processo, pensou ainda. Mestre Jesus... Devo ajudar este rapaz. Todos esses pensamentos perpassaram por Tião em instantes. Clareanor não percebeu a surpresa do seu interlocutor, imaginando que os poucos segundos que ele ficou em silêncio eram dedicados a uma busca da resposta na memória. Pesando palavra por palavra, Tião respondeu. Tudo isso que você me pergunta é muito interessante e não seria possível, apenas numa conversa como esta, prestar os esclarecimentos necessários. Procure conhecer a doutrina espírita. Um bom começo será a leitura dos cinco livros básicos de autoria de Allan Kardec, um homem muito inteligente que, entre 1857 e 1868, na França, codificou o Espiritismo. Assim era Tião... Respondia com sinceridade o que sabia, mas induzindo as pessoas a buscar, com esforço próprio, maiores esclarecimentos. Sobre a pergunta de Clidenor, aduziu. Todos os espíritos encarnados possuem uma energia própria do ambiente material. Essa espécie de energia chama-se ectoplasma. Já temos dicionário que a define como sendo plasma psíquico, o que se aproxima do conceito espírita. Nos meios espíritas, é consenso que é através dele que se realizam todas as sessões de materialização, hoje, felizmente, raras. O interesse de Clidenor era agudo. Como se operam tais sessões? E por que você diz que são raras, felizmente? Quando um médium tem condições de fornecer ectoplasma, geralmente em reuniões de efeitos físicos, os espíritos protetores presentes manipulam essa emanação, que é quase material, situando-se entre a densidade do perispírito e a do corpo físico. Essa forma de energia tem várias propriedades, dentre as quais a plasticidade, que possibilita aos cooperadores da espiritualidade dar-lhe forma de pessoas ou objetos. Tião, confiante, estava sendo intuído por invisíveis protetores espirituais, que zelavam por aquele presídio e que vinham tentando implantar ali um pronto-socorro espiritual. Indispensável àqueles bondosos tarefeiros do bem, o concurso de médiuns capazes de integrarem-se nas tarefas socorristas. E, no próprio presídio, encontraram Clidenor que, além de poder doar ectoplasma para fins terapêuticos, dispunha da insólita mediunidade de realizar viagens astrais. Aliás, uma primeira experiência já tinha sido feita no caso Décio. A expectativa dos espíritos sob o comando do venerável Augusto era que Clidenor, após aquela notável noite, refizesse sua tela mental, abandonando por completo as drogas, consumo eventual e tráfico permanente. Infelizmente, porém, decorridos mais de três meses, Clidenor se perdera em reflexões negativas, intentando planos sombrios para usar e usufruir daquele dom e daquela mediunidade. Inspirado, prosseguiu o dia um. Tais reuniões rareiam nos dias atuais, pois foram válidas num tempo em que os homens tinham dificuldades em apreender as coisas da espiritualidade. Se eram multiplicadas no passado, não mais se justificam, pois as coisas do espírito não necessitam de comprovação material para a sua ação, mas, tão somente, de servidores fiéis, confiantes em Deus. Naquele ponto do diálogo, Clidenor sentiu que seria irreversível mudá-lo para qualquer outra direção que não desse continuidade ao assunto cura. Por isso, foi taxativo. Essa energia, o ectoplasma, como ele é e pode ser usado como remédio, por exemplo, para curar infecções resultantes de cirurgias? Se restavam dúvidas a Tião, ali se dissiparam. Estava diante do médium que havia socorrido o Décio. Sentindo a responsabilidade pela condução das palavras e principalmente do que poderia delas resultar, mentalmente pediu ajuda ao seu anjo da guarda para que o inspirasse na resposta. Disse... Há casos que, em reuniões mediúnicas, segundo narração de médiuns videntes, entidades espirituais instruem auxiliares para coletarem ectoplasma de determinados médiuns. Tal coleta destina-se a espíritos ligados à medicina espiritual, os quais a metabolizam, adicionando-lhe fluidos da natureza, além dos seus próprios, tudo para a cura. Existindo espíritos desencarnados com seus perispíritos bastante danificados, em alguns casos a eles se destinam esse material. Normalmente, porém, na maioria dos casos, o produto colhido é aplicado em pessoas encarnadas, doentes graves, muitas vezes localizadas a grandes distâncias. Continuando... Essa energia sempre despertou curiosidade nos meios científicos. Inclusive, já foi até objeto de estudos em laboratório por parte de vários cientistas, um dos quais conseguiu colher algumas porções dela em reuniões mediúnicas experimentais. Submetido a exames especializados, o ectoplasma demonstrou ser de natureza orgânica. Tantos são os benefícios que ele possibilita que considero uma espécie de adubo invisível. Mudando a natureza da resposta de científica para moral, Tião prosseguiu. O médium que doa tal energia doa um pouco da sua saúde. Logo, é um benfeitor, embora muitas vezes seu consciente até desconheça essa situação. O ectoplasma é expelido do médium por meio dos orifícios naturais, preponderantemente boca, ouvidos e narinas. É normal também que os poros, o tórax e mesmo as pontas dos dedos deixem escapar essa substância. Quando os protetores espirituais precisam dessa emanação para proceder a alguma cura, valem-se dos médiuns que se predispõem ao auxílio. Aqui, o ponto culminante das dúvidas de Clarenor, que, simulando a maior naturalidade, perguntou. E como esses médiums atendem a convocação? Muitas vezes de forma inconsciente, mas, sintonizados no bem, os tarefeiros do plano espiritual não têm dificuldades em coletar o necessário, pois o encarnado doador facilita-o. Jesus, quando recomendou que amássemos ao nosso próximo como a nós mesmos, referia-se à doação de nossos tesouros, sendo que o maior de todos é o amor que possamos doar. Olhando bem dentro dos olhos de Clodenor, Tião arrematou. Em alguns casos, minoria deles, o próprio médium em espírito vai com a equipe socorrista até o doente, onde é feita a transfusão direta. Isso acontece quando o médium tem possibilidade de realizar saída espiritual consciente do seu corpo físico e nos casos em que a urgência e gravidade do atendimento o aconselham. Intuído por mensageiro celestial, Tião disse ainda. Tais saídas são perigosíssimas, se não contam com o apoio dos espíritos bondosos. Médiuns que ainda não alcançaram relativa emancipação das dificuldades terrenas não devem tentar esse tipo de viagem, pois o desastre fatalmente ocorrerá. Como advertência, aduziu... Sair do corpo de forma consciente expõe o espírito a grandes perigos, pois entidades infelizes que estão sempre à espreita podem desestruturar o metabolismo psicofísico do médium, que só equipes espirituais amigas têm condições de manter em equilíbrio. Aliás, tais viagens astrais só acontecem quando seu caráter seja de auxílio a necessitados como que, adivinhando os pensamentos de Clarenor, Tião julgou útil acrescentar. As primeiras viagens, de alguma forma, representam testes, de forma a ser verificada a reação mental do médium. Os pensamentos negativos sobre o acontecido impedirão a continuidade dessas experiências. Quando o médium consegue dominar seus pensamentos, fixando-os só no amor ao próximo... Passa a fazer parte de equipe socorrista fixa, agindo em tarefas de ajuda. Credenor esperava por tudo, menos pela pergunta incisiva que a seguir Tião lhe dirigiu. Sei por que você perguntou-me tudo isso. Aconteceu com você e é natural sua curiosidade. Responda-me sem receios. Desde que visitou Décio na enfermaria, há mais ou menos três meses, não se repetiram tais fatos? C como você descobriu? A pergunta continha a resposta afirmativa. Décio procurou-me maravilhado por ter sido socorrido, na hora da morte, por uma equipe formada de homens de luz, conforme disse. A seu pedido mantivemos segredo, até porque ele me disse que havia na equipe um espírito diferente, como que preso por um fio de luz pálida leitosa, que saía do abdômen dele, indo embora para longe. Dirimindo dúvidas de Clarenor, Tião complementou. O espírito diferente que doou uma espécie de algodão doce que foi passado na ferida, curando-a quase que instantaneamente, era um dos internos do presídio. Você, com medo de que estivesse ficando louco, ou mesmo que você se aborrecesse e lhe fizesse algum mal, implorou o segredo. Mantive-me em silêncio, mas agora sabemos, eu e você, que jamais poderia causar qualquer mal justamente aquele que socorreu. As obrigações de Tião forçaram-no a interromper aquele precioso diálogo. Despedindo-se de Clarenor, advertiu ainda uma vez mais. De tudo, o mais importante é que você está sendo observado por espíritos amigos, Confie em Jesus e neles. Quando chegar a hora de nova experiência, você será convocado. Não provoque o fato, pois ele naturalmente acontece quando se torna oportuno. Não se perca em aventuras nem se deixe levar pela curiosidade. Viagens dessas com objetivos escusos não têm escape. Fatalmente os resultados são danosos. Paternal e ao mesmo tempo severo, Concluiu: Mesmo com bons propósitos, para qualquer viagem astral é indispensável a proteção divina, representada pela segurança que só entidades do bem podem proporcionar. Voltaremos a conversar sobre isso. Fique com Deus! Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos e conhecidos.